Olá, bom dia. Daremos início à décima sessão de sorteio público extraordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição das, dos assuntos do sorteio. Item 1. O diretor Elvio Neves Guerra não passará do sorteio do item 1, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 1 é o processo 48.500.3899.2017.64 e outros. Pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo interposto pela PowerTech Engenharia Serviços e Locações de Geração de Geradores de Energia Máquinas e Equipamentos S.A. em fase do despacho número 2.174/2022. Diretor Ricardo Item 2, processo 48.500.004.485.2022.10 Pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo deposto pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia E de Consumidores Livres, abrace, E pela Associação Nacional de Consumidores de Energia, NASCE, Em face do despacho 1872-2022 Vamos ao sorteio Diretor Ricardo. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados ao diretor relator sorteado para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a décima sessão de sorteio público extraordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.